Olá a todos, muito boa tarde e bem-vindos ao nosso workshop de hoje aqui no Levan Merlan. Eu sou a Joana e como sabem este é o último workshop desta nossa primeira temporada e por isso quisemos acabar em grande com o tema do restauro porque sabemos que é um tema que apela a muitos de vocês e porque é muito provável que no final destes 45 minutos vocês se sintam invadidos de uma vontade imensa de pegar no móvel da vossa avó, o que é ótimo porque assim nós podemos ir de férias descansados porque sabemos que vocês estão bem entretidos. Mas não é só por isso que acabamos em grande, é sobretudo por causa da nossa convidada de hoje. Ela é uma pessoa muito querida da nossa comunidade, eu já tive o privilégio de trabalhar com ela. É uma autodidata 100%, é a imagem perfeita do Do it Yourself. Uma força da natureza é a nossa Isabel. É ruim! Olá oh, Isabel, bem-vinda de volta. Obrigada por teres aceito o nosso convite de estares aqui hoje. Estou toda é como com tanto elogio. Muito obrigada. Tás, nada. <risos> já sabes que nós já tínhamos imensas saudades tuas, é, ainda bem é. que surgiu esta oportunidade para estarmos aqui contigo Obrigado. outra vez. Obrigado então, por temos aqui uma bancada cheia de coisas e hoje vamos falar sobre restauro de móveis clássicos. É importante esclarecer -se, se calhar isto para os clientes, que aquilo que vamos falar hoje não é de pintura decorativa, é de são coisas diferentes, não é? vamos falar de restaurar um móvel clássico. Temos aqui o exemplo. Uh, trouxemos um cadeirão que foi restaurado, temos deste lado o velho e o restaurado. É sobre isto que estamos a falar hoje, correto? Ok. Isabel, vamos começar. <risos> vamos começar. <risos> Bom, eu costumo então. fazer estes workshops, como eu já deve ter reparado, começando por explicar às pessoas como é que os móveis são normalmente elaborados. Okay. Porque se a pessoa souber como é que o seu móvel uh, foi começado e finalizado, <risos> é mais fácil perceber os defeitos e os problemas que vai ter que corrigir e as várias fases em que deve entrar em ação. Por isso, eu faço normalmente o um workshop começando por uh, explicar como é que no móvel que está em novo. cru, novo, como é que uh, se a pessoa se mandou fazer, etc, como é que se percebe. Portanto, a madeira vem em cru, a partida okay. vem bem acabada, mas se não vier, deverá ser lixada de maneira a que toda a fibra fique uh, amaciada. Penteada. Penteada. Depois, okay. se, se não queremos a cor original da madeira, vamos ter que atingir e por isso vamos usar uma tinta, ou seja, uhum. aquilo que mais ou menos um tingimento, como no tecido. São uma tinta, produtos. se chama tinta para madeira, mas não é como uma tinta possível. Sim, é uma... a, gente, a gente normalmente tem, tem o costume de chamar tintas. aquilo que. correto, de... o termo é tinta de madeira, mas exato. as pessoas confundem com uma tinta de cor. Neste caso, é um ela tingimento. Tem cor, cor, exato. Mas é um tingimento. É um, é, um produto que, é um produto que é super fino, que penetra como uma mancha, uh, como água na, na, na, na, madeira. na madeira e que vai trazer à a, a madeira a, a cor. cor. Exato. Okay. Então, Nós, existem várias cores? Existem várias cores, portanto, muitas das vezes, e quando eu costumo dizer isto quando a gente quer Uh, igualar um imagina um, imaginas que compras um móvel em cru para, para fazer pandan com o que outro tens outros lá, em lá em casa. Já tens okay. a cor desse móvel, portanto, tu vais tentar escolher uma cor uh, comprada, próxima. próxima, mas que às vezes o que vem é na lata não é exatamente aquilo que a gente precisa. Portanto, às vezes sempre tem que se comprar dois tons para Parece fazer. faz fazer um ensaio na parte de trás do móvel, nas costas, etc. E isso que tens Pronto. na mão é o quê? Isto que tenho na mão e que, entretanto, não consigo <risos> voltar a enfiar dentro do saco. É o que Isto se é. chama uma boneca de algodão, okay. que é, desperdício, é, é de, de algodão? um desperdício Dá que para, para trabalhar em móveis restaurados para este tipo de trabalho tem que ser, claro, branco, não pode ser daquele que se compra às cores porque depois ah, okay. os pode produtos baralham-se com a cor do tecido e acabam por estragar okay. a obra. Portanto. Nós temos uh, umas levitas, não existem, não estão cá, pois, eu, não faz mal, eu vou ter cuidado. Eu pronto. vou ter cuidado. Pronto. Eu sei que tu tens muito cuidado, mas, pronto. Vou mas ter... portanto, podemos aplicar com a boneca ou com o portanto, pincel. Agora, não? a diferença está, se nós aplicarmos com o pincel, e eu vou usar, tens aí um pequenino, vou usar uh, uh, uh, o pincel este para se ver a diferença, mas eu já vou tirar, portanto, se nós pintarmos formos tingir a madeira com o pincel... Nós passamos o pincel, é sempre no sentido do veio da madeira que se faz, uhum. com o pincel. Okay. Nós passamos, e repara, quando nós utilizamos o pincel, assim que o poisamos, ele larga uma, uma quantidade, quantidade maior. de pinta. Pronto. Okay. A diferença entre pintar com o pincel ou com a trincha, neste caso é, é mais com uma trincha, nunca uhum. não sujar a mesa, uh, e a diferença entre pintar com uma boneca é, é, é, é abismal, porque se a pessoa é, não, é, não está muito calhada a mexer neste tipo de, de material. Uhum. É mais fácil espalhar. espalhar uma uh, com uma boneca do que com o pincel e normalmente fica sempre mais claro, a não ser que a pessoa ah, só okay. muito. Portanto, o esquema com a, com a boneca é primeiro Vai em espalhar. movimentos circulares e depois imediatamente fazer sempre no sentido do veio para espalhar essa marca que ficou do movimento circular. Uhum. É assim que se aplica os tingimentos às tintas. Depois okay. disto aplicado e depois disto seco. Uh, pode, okay. pode, tu saberás o que então, é que vais fazer com isso. Quantas vezes? Uma vez? É o suficiente? Uh, uh, vamos deixar secar. Depois de aplicar, vamos deixar secar. A cor que ficar, pode ser, se a cor ficar muito, muito escura, por exemplo, uhum. imagina que esta cor que está aqui inicial era mais isto que tu querias, portanto, quando ela okay. secar, vai ficar a mesma uh, diferente. Tu paras bater esta, além de uma, fazer uma operação que é necessária fazer sempre, que é com a, a, a, a, a, a palha de aço fininha, que é a 000, que é aquela que faz os, os, que faz os, os uh, maciamentos os polimentos com uma, uma palha de aço fininha e não vou fazer aí porque está molhada, né? mas uh, se nós, nós temos que depois de dar o tingimento, e era a fase que eu ia falar a seguir, temos que amaciar a madeira porque ela fica eriçada, porque uhum. o líquido não vai é levantar as, as, as fibras que estão soltas. Okay. Depois de seca a gente vamos passar a palha de aço para amaciar e se okay. por acaso ela ficar com um tom muito escuro... Uhum. É, é, é esta, onde está a outra, esta é a minha. Portanto, esta já tens aqui com Pronto, aqui uhum. foste um amor, já me fizeste a preparação das peças Portanto, temos aqui o caso, ela já, já, já seca. Uhum. Portanto, para amaciar, a gente passa, ou de leve, com o palha de aço. E vão reparar claro. que ela vai ficando ligeiramente mais, mais clara. clara. E, portanto, quando ela tiver macia, macia, nós podemos fazer o acabamento em cima. Okay. Agora, se ele, por acaso, achar que ela ficou muito escura, a madeira está muito escura em relação ao que eu queria, nós podemos intensificar a força e o número de vezes que se passa não, na, no mesmo sítio não é lixa, tem que ser sempre com palha de aço. Que a lixa para... te tira demasiado, é isso? A lixa te tira demasiado e, e, e não, não, não abraça os, os veios, porque há sempre um veio que está mais altinho do que o outro lado e se for com ela lixa ela bem, fica ali a um parte. risco branco. Portanto, a, a, a quantidade de vezes que passas e a intensidade que passas vai dar para também aclarar o tom. Okay. Tá? Nesta fase, temos o móvel já atingido, agora temos vários passos que podemos fazer Dá aqui. Dá para ver bem, aqui uh, lá em casa não consegue, mas sentes, aqui é super áspero e aqui está muito macio. macio. Mas... Pronto. Okay. Agora, depois de termos chegado a esta fase, a gente pode querer fazer já o acabamento. E o acabamento para isto, normalmente, nos móveis tradicionais, tens a cera ou tens o verniz. Uhum. Em relação ao verniz, já vamos falar dos variados tipos de verniz que a gente tem agora. Os tradicionais tinham muitas das vezes um, um, um verniz muito frágil, porque os vernizes antigos eram mesmo muito frágeis, a gente sabe, em casa dos avós eu passava uma coisinha e a avó estava aflita porque ficava logo a lascar e a riscar. Exato. Portanto, este, este, a, a cera, podes, podes pôr expor ou o verniz ou podes-lhe pôr um, um tapa poros e a cera por cima ou só a cera, portanto isto agora fica okay. ao gosto. Porquê? Nós podemos dar aqui a cera para fazer um aspecto em cera, A gente adora cera, uhum. mas a cera, por muito boas que as resinas sejam, e, há, e, há, e as resinas já têm um pouco de impermeabilizante e de fechar o roto nunca são estanques à água. Portanto, se tu tiveres um copo com gelo, poisado aqui, ele ela vais ela vai. Absorver. Exatamente, vai te ficar aqui uma mancha, porque a cera não, não, não, não segura a água, percebes? Portanto, para que isto fique mais tarde com a cera bonita e impermeável, tens que lhe dar por baixo. Um, um produto tapa ou um tapa-poros, pode ser um tapa-poros ou pode ser um protetor. Um, um tapa-poros que é um é temos aqui, ali em cima. Temos aqui um tapa-poros, este caso é Couso, portanto, uhum. dás -lhe, dás -lhe, depois de dar o tapa-poros, ele vai secar uhum. e depois convém normalmente, novamente amaciá-lo. E perguntar-se que eu aplicar o tapa-poros. Uh... Só para o cliente ver, que ele é... isto é uma dúvida que aparece-me quando eu trabalhava na secção de pintura. As pessoas ficavam em choque quando viam estes produtos. Porque o irão transparente ele é branco, ele, ele parece branco, mas quando é aplicado depois de secar, ele aliás na aplicação ainda parece esbranquiçado, mas depois de secar fica completamente translúcido. Eu queria estragar a latinha dele. Ia é perguntar há bocadinho, não sei se podemos voltar atrás só. Claro, se eu quiser voltar atrás. Se eu quiser escurecer mais, se eu der mais vezes o tingimento, eu consigo escurecer mais, Não claro. tenho que optar por outra coisa. É, claro, se por acaso, acontece muitas vezes quando a gente faz com a boneca, que a boneca leva, pouco, leva um aporte de tinta muito pequeno. Uhum. Uh, não sei que sim só para a boneca, mas esses profissionais já estão mais preparados. Eu okay. prefiro sempre repetir a dose a do pois. que fazer ao contrário, porque uh, uh, se tu fores dando mais de mãos, vais intensificando a cor. Okay. Mas é uma proteção, porque é mais fácil a gente usar do que estar do que a, tirar a tirar o que lá está. Bom, partindo do princípio que demos tapa porche, e aqui já foi já, tada, já, a tada, Porsche, já está dado tapa porche, já está seco, agora para aplicar em cima a cera a gente... Tem que amaciar também o petapaporos. E se nós fizermos um amaciamento do petapaporos com a tal palha da aço fininha, uhum. depois damos uma nova demão de petapaporos. De com duas demãos mãos fica impecável. Fica mesmo impermeabilizado. Uhum. E, portanto, depois de cica, pode então. pode ser um acabamento só o tapa-pores. Exatamente, pode ser só um acabamento. Mas eu, por acaso, sim. gosto muito dos aspe... da cera, mas depois tem aqueles inconvenientes todos que é... não se podem tornar líquido nenhum, nem o vaso derramar, nem nada. Tem uma resistência. Se tu deres a cera em cima disto, bem, vai ficar um acabamento de, de, de, de, de, com aspecto de cera, uhum. mas nem se vai notar que tem tapa-pores por baixo. Mas é uma proteção para a vida toda, porque sim, evita de, no futuro teres outros trabalhos para, para sim, sim. retificar. E até é mais fácil de, no futuro, digo eu, não sei. Sim. Se quiseres remover essa cera porque ela ao fim de um tempo envelhece e fica feia. E até mudar um um um para é um tom mais, mais promover, escuro, por exemplo. É mais fácil remover se tiver o tapa-pós, porque se ela entranhar muito na madeira, porque depois para tirar é mais complicado. Exatamente, ainda. o pigmento da cera depois para tirar lá de baixo, é, é, tens é que, que fazer um, um esforço muito maior. Okay. Portanto, tens sempre essa hipótese. E o tapa-pós, até porque tu podes escolher uma cera, por exemplo, que no fim achas que é, que é, é muito clara e, e, e tendo o tapa-pós, também podes pôr outra mais escura por cima, é, portanto, no futuro até, podes escurecer o teu móvel. O ideal é sempre aplicar o tapa pós. não há nada de negativo ou de... Não, o ideal dá mais um, é mais um, um investimento que se faz, mas a, a longo prazo, mas depois vamos tapar isto para não haver Eu aqui uma aí. desgraça de, vais de, de maior... Vais aplicar a cera nessa? Esta também já não é precisa. Vais aplicar então, a cera? Nesta. Pronto, agora nesta, é nesta? não, nesta. Ah, vais aplicar aí? Ah, ah, ok. Esta é que pode. tens ser? aqui é, é que Pode aplicar deste lado? Aqui é do verniz. Dá-me Dá ser. Pode Ou é esta de a cera, mas cera. passar outra vez a landaço. Exatamente. Para, nós, é, para os nossos clientes verem bem como é que se aplica. Vou já fechar esta que não é preciso. A landaço. Nós temos aqui já uma amostra depois do landaço vendo. também é sempre aplicada no sentido dos veios da madeira e é uhum. sempre aplicada para. Tirar as espresas que vão sempre surgindo, porque cada vez que se aplica um líquido, Sim. ela acaba ela por. Coisa. Agora, um a cera, onde é que a está a minha está boneca de Andão? É. A tu é. boneca eu pus no chão. Conseguiste enfiá la toda cá dentro. Eu consegui. É assim, à bruta, mas consegui. <risos> Pronto. E esta nesta nesta casinha usa-se, não. Neste caso. Hã? Essa Basta só a, a boneca. Isto vem com a gase gás gás, para... A gás, gás para trabalhos, por exemplo, com verniz de boneca é impecável, porque se algum pelo eventual que saia desta boneca de algodão, porque há várias qualidades de boneca uhum, de algodão, pois, uh, se, tivermos com, se pusermos com a gás, fica esse problema. Okay, então no caso que... é mesmo para evitar que... É, exatamente, para que algum pelo fique lá agarrado. Com a cera não é importante, portanto okay. a cera que está aqui é clarinha, não é? Podia ter vindo uma escurinha. Esta é e vamos aplicar a cera nas duas, espera aí que eu só tirei com... no lado do verniz. aqui, temos aqui uma questão, vou aproveitar enquanto faz isso. Pronto. De um lado temos o tingimento só, do outro lado temos o tingimento com o tapa-postos. e agora vamos aplicar a cera. Não tens uma cera escura? Não. não. Ah, tens aqui, olha. Vê lá. Acho que essa é escura. Ou não? Vê lá. É? Uh, Carvalho médio. Sim. É porque aqui se não se... Aqui visualmente é colocou, não, não, não se vê não se vai ver grande A senhora colocou aqui uma questão. Sim. Queres ir abrindo aqui para eu ver a questão? É, não é... Propriamente relacionado com o tema, mas vamos ver. Como posso tirar uma tinta... Que está por cima do bondex. Pintaram uma porta que tinha bondex e o senhor enganou-se e pintou de branco. Como posso tirar a tinta branca de cima? É, nós já vamos falar sobre isto, Ana. Daqui um bocadinho vamos falar sobre a decapagem, que neste caso vai ter que ser aquilo que vai fazer, mas um bocadinho mais à frente vamos responder, não é? É, vamos. Então, agora aqui a... Se eu conseguir abrir a lata e não desista, não é? Pronto. Com isto, talvez. X. Gente jovem é outra coisa. Ah. Não, Pronto. Que é má. que assim dá para ver. Assim, dá para ver a diferença. Portanto, assim a vez mais porque aquela era transparente e não a aplicação da cera, da cera de patinar da cena de, de, de antiquário. Estas ceras são ceras normalmente com cera de abelha, etc. E são ceras que são têm umas, umas resinas. Ela deve ser aplicada de maneira a entranhar na própria madeira. Portanto, a gente aplica em movimentos circulares e depois acerta a mesma. No okay. sentido do veio. existe Isto... esta cera de patinar este... e existe aquela a líquida? Há a líquida e a e que às vezes há... é mais fácil para a gente dar um aspecto renovado a um móvel que já tem as suas hum. maleitas e está a precisar de brilho porque está, e, e está a precisar de ser hidratado. Ah, a okay, líquida porque penetra... hidrata, mais. hidrata mais. Esta fica mais aqui na superfície, a líquida claro. penetra mais fundo. Eu, nos móveis novos, a uh, fazer um móvel novo, nunca Sim. uso a líquida. A líquida uso num móvel que já está a desidratar. Muito resqueiro, muito resqueiro. Às vezes mesmo, uso -a, antes de usar a outra, esta cera grossa, uhum. uso a líquida primeiro para ir mais fundo, para, okay. para tornar o móvel mais saudável, uhum. e depois é que passo à outra, depois, na segunda de mão, já dou, já okay. dou desta. Pronto, temos o um móvel encerado, neste caso, como tem o Tapa Porsche, quando secar, fica, mais a, fica à prova d'água. Portanto, é okay. vantagem, gastámos mais um produto, mas uh, ficou muito mais protegido. Pronto. E as ceras existem em várias cores, não é? Quando é Sim. que as, de... as pessoas escolhem a cor de acordo com a cor que já está no móvel? Sim, se a pessoa quiser escurecer o móvel além da cor que lá está, mas parece porque... muito a cera, uh, ou é... pode escurecer um bocado com uma cera dois ou, dois, ou três pontos acima. Okay. Mas mesmo que dê a própria cor, se o móvel é um móvel de cerejeira e lhe der a, a cera de cerejeira, uhum. uh, ele, ele fica ele um, um tom mais vivo sempre. sempre. Agora a pessoa pode é querer escurecer para uma nogueira ou não sei quê nunca conseguirá nunca só fica, para chegar é à nogueira, mas se se quiser... escurece um bocadinho. Sim. Mas não consegues, por exemplo, com a cera tornar um móvel a carvalho claro, um vingueiro ou nogueira com a cera. Há outros produtos para isso? exato. É, é, mas com a cera, cera não, não Só com fazer. a cera não. não Quer dizer, não é terias percentual. que chegar à fase de, de se ele era de um outro tipo de cor, tirar o acabamento que lá estava e depois começar outra vez de princípio Tanto com, com o, o tingimento. tingimento. Ok. Pronto. Temos um móvel novo feito com cera. Portanto... Era, aplicaste a cera e depois já está. Então... Ah, depois temos que, ah, a... temos que puxar, puxar o lustro. <risos> Essa é a parte mais okay. chata. Pois é, mas um o móvel. Ok, um exemplo. tens razão. É assim, temos aqui esta uh... de cera uh... já seca. Sim, não tens nenhuma escova. Eu não tenho Bom, escova, então é assim mas... para puxar o lustro. Para puxar o lustro, esta a gente é tem a hipótese de uma boa flanela. Mas se nós exagerarmos na quantidade da, da, da, da cera, vai ficar muito agarrado ao pano vamos estar sempre a renovar o pano. Uhum. Portanto, nós usamos uma escova, é mais fácil, na, na primeira parte, usar-se quando não há ainda brilho nenhum, uma escova. Eu uso normalmente aquelas escovas de sapateiro, desde que não sejam, sejam cerdas pretas, não sejam aquelas de plástico, que isso okay. não dá, com a fricção elas iam derreter e estragar o, o trabalho. Aquelas, de aquelas escovas naturais. de sedas pretas, mas naturais. E os sapateiros, os profissionais, têm aí umas pequeninas que até tem assim duas cabecinhas de cada lado e na parte do meio tem uma zona boa não, para pegar pega assim. tem o pelo assim alto, preto, essas são ótimas. Ok. Pronto. E temos... Se não haver a, a, a vai, escola, vai de, um pano. Vai, vai de braço. Vai de braço. Com um paninho vai sem braço. pelo, não é? Exatamente, okay. com o paninho sem pelo. Portanto, isto para as pessoas, não temos... sei se consegue ver lá em casa, isto já é o acabamento encerado. Temos aqui uma pergunta, já te chamadas, que eu vou aproveitar para te fazer, que tem a ver com a cera, se não é engano. De passar ao verniz. E, e onde é que está o outro? Espera aí. Estão a perguntar Olhe. se esta cera dá para chão invernizado? Para chão invernizado, não. Não, pois não. Quer dizer, melhora um pouco, fica a escorregar muito mais, é perigoso até para... Pois, para é perigoso Porque mas... eu, eu, eu não sei se esta cera tem antiderrapante. Não, se, não. Sempre que se puser uma cera tradicional no chão, é melhor a pessoa verificar no rótulo se diz que é antiderrapante, uhum. para evitar quedas, mas não, eu não faria mas isso. Mas no chão invernizado, se calhar também não é o ideal uh, Não, fica, se, se tiver uns um risquitos e umas coisas assim, fica assim Sim. com Sim. um arzinho mais... Uh, mais bem, bem, mais bem, bem, Exatamente. Há, há, mas há não, não, não tarde nada está na mesma, exatamente. É. Existem há produtos, para isso. agora Exato. para dizer que há produtos próprios para chão invernizado uh, só para abrilhantar, portanto, são super fáceis de aplicar. É como se fosse uma cera acrílica, mas para chão envernizado. Tens aí alguma tábua feita agora? Vamos para o verniz, não é? O verniz. Eu tenho. É tu... Ah, está aqui. Vamos então para a aplicação do verniz. Perfeito. Okay. Neste caso já yes. temos. O verniz acrílico. Neste caso já temos aqui, deste lado, em tapa cima do Porsche. tingimento, tapa-pores, que tu deste, muito não. bem dado. Vamos amaciar a peça e depois é aplicado o verniz. Portanto, o verniz. Certo. Falando de verniz, há vários tipos de verniz. Hoje em dia há uma variante enorme de vernizes. E se for, eu normalmente, quando é em tampos, escolho um verniz mais resistente. Porque, Sim, porque há hoje... vernizes para bancadas, há vernizes para chão, para há vernizes para barcos, para há vernizes para o exterior, há vernizes para okay. tudo, portanto, convém na secção dos vernizes e é um corredor cheio de vernizes, que é, um... qual é, qual é, qual é pior que, que escolher iogurtes no supermercado, Exatamente. para a pessoa ver se, é quando se é quando mora, a mora é a horas a ler os rótulos. Mas se a pessoa não sabe, portanto, escolher o verniz ideal para a utilidade que vai dar ao... Sim, mas na embalagem diz se é para madeira de interior, se é para exterior, se é para móveis, para chão... Exato. Mas Além disso, diz se é mate, de... se é brilhante, se é, se é etc. Portanto, não há hipótese de a pessoa levar o verniz errado, mas tem que estar com atenção. Ok. Uh, portanto, temos, temos que amaciar um um a mesma um madeira. Cor. Neste caso, tínhamos o um móvel só com a cera e, neste caso, já tínhamos dado o topo a pós. Portanto, agora era só aplicar o verniz e pronto. Okay. Temos aqui um Um pincelão. É porque só temos 45 minutos. Eu trouxe um pincelão que é para despechar isto. Ok, ok, ok, ok. <risos> Super rápido. Não, tem calma, temos que. Não temos, não sei se temos. Portanto, o verniz uh, também. Sempre no sentido do veio da madeira, tinge, não esquecer. E tinge a madeira, portanto podes aplicar com cor ou sem cor. Exato. Exatamente. E existe uh, meio brilho, mate e acetinado. Exatamente. Nós temos aqui um, uma, uma amostra para os clientes conseguirem ver. Eu se calhar vou inclinar. Bom, eu vou já fechar a lata para não haver desgraças aqui. Portanto, viram a aplicação é facílima. É... Okay. Eu normalmente prefiro vernizes aquosos, sempre que possível. Vou mostrar aqui. É... E não tem nada aqui enganar é passar, passar a é, trincha e esperar que seque. Sim, por vezes ah, pode, uma ser, de preciso. Mãos, se pode ser preciso. Pode ser Por vezes pode ser preciso duas mãos, depende também de como é que fica o trabalho da primeira vez, se a madeira chupou muito, muito ou não. Mas sempre não esquecer de sempre passar uma, uma lixa fininha entre as duas, pinturas. para ficar mais perfeitinho. Sim. Okay. Posso pôr o pincel dentro de água? Podes, podes. Eu tenho aqui esta amostra, que eu não sei qual é a melhor inclinação para se perceber o brilho. Cameraman, <coughs> diz-me quando é que está bom. Consegue-se perceber a diferença? Temos mata, acetinado e brilhante, correto? <risos> Pronto. Aconselhas, então, Este tipo de brilho é uma questão de estética ou, ou ah, sim, é uma questão a diferença... perfeitamente pessoal? Eu te testo brilhantes, portanto, para mim <risos> estás bilhantes a perguntar não à pessoa é, errada, mas, também mas também é minha... se, tanto, se estou a trabalhar para outra pessoa, a pessoa é que escolhe. É? As okay. principais diferenças, já agora, aproveito, entre a cera e o verniz, o nível de resistência é completamente diferente. Portanto, se estivermos a trabalhar, se tivermos um tampo de, de uma secretária um, ou uma bancada de, de trabalho. Leva mais moças, é preferível a cera do que o verniz ou isso não faz diferença? Olha, tem a ver um bocado com a maneira como tu pensas fazer a manutenção. Hoje, como te digo, há verniz super rijos, então aí o verniz, se a pessoa gosta de verniz, eu acho que o verniz era é a o ideal. De escolher um verniz bastante duro. Uh, ainda que eu acho que a cera é mais fácil de restaurar, é só abrir a lata, pegar na boneca Sim, de algodão e estar tá a andar. Vez, pronto. Pronto, okay. Agora, claro que moças e isso encobre-me, não. não, não não, não disfarça. Não, não disfarça. Sim, Bom. Só, último... só ia dizer uma coisa. Ah, isto, desculpa. Desculpa. É... Só ia dizer uma coisa que é, antes da gente começar o móvel, se nós tivermos a intenção de proteger definitivamente de, de, de futuros invasões de insetos, uhum. portanto convém imunizá-lo. Isso seria sempre antes de aplicar a tinta. Antes do tingimento? Antes do tingimento. Ah, primeiro, passo, primeiro passo. Um móvel novo que não seria tenha... Seria tingimento, seria a imunidade se por acaso estiver uh, interessado, depois o tingimento. E depois o acabamento. Eu, okay. Começando contar para pós ou sem tapa-pós, assim, assim, ser o verniz. Okay. Portanto, assim é que foi feito o móvel. E agora o que eu quis dizer? Assim é que foi feito o móvel. Vamos recapitular. Imunizador, <risos> tingimento e depois o acabamento. Pode ser ser o verniz. Exato. E depois temos, vamos falar deste produto também, que é um, um protetor decorativo, que é na gíria o Bondex, porque o Bondex foi, a bondex foi quem foi, é, iniciou é a este. Contact, é. <risos> Exatamente. Uh, este produto. É, também também tem cor e, portanto, pode ser aplicado diretamente na madeira. Na madeira, e, e, sem, essencialmente, sem até quando é, quando é no exterior, madeiras de exterior, não, não esquecer que. E não estamos aqui hoje para falar disso, mas não esquecer Sim, de claro. tirar tudo o que é as fibras que estão soltas da, do ano anterior, uhum. etc. etc. Okay. Uh, portanto, agora que nós fizemos. Vamos aplicar o protetor diretamente com o pincel. Eu vou levar o pincel. E é em cima da de, de que tu me deste. Em é cima deste, que é cru. Exato. Ah, está. Bom, ah, está agora. Isto é, é rápido e não queria mesmo estar a ocupar muito tempo que já estou a ver que o tempo está curto. Muito curto. É sempre curto. Não esquecer que é sempre utilizado no sentido do veio da madeira. Ai, desculpa. Eu queria que se visse dava-te a roubar o produto. Desculpa. Eu assim. Sempre no sentido do veio da madeira? Sempre no sentido do veio da esta madeira. esta é tem a vantagem de não precisar de nenhum acab... nenhuma preparação? são várias de mãos, é para ficar aplicar. bem protegido, são várias de mãos, mas pronto, tem, esta, tem a vantagem de, okay. de ele próprio dar a, a sua cor. Portanto, é assim que se aplica e agora okay. vamos passar à fase seguinte que eu estou a ficar preocupada com o tempo, está bem? Não te preocupes. Temos aqui mais uma pergunta. Ai, o verniz mate comparado ao verniz brilhante confere menos proteção ou o tipo de perigo de verniz não afeta a proteção do móvel? Não, exato. Não afeta. Uh, ok, a Fátima. A Fátima Lopes, Eu depois respondo no final do workshop e digo qual é o produto para flutuante, ok? Olha, agora vamos entrar propriamente no tema. Aqui, agora, agora é que vamos entrar no, no tema, tema. <risos> que é restaurar um móvel que está estragado. Ok, portanto, okay. aqui estivemos a falar, mas também Tivemos para as pessoas a... perceberem agora, é que o móvel que tem lá. Já, exatamente, tem. como é que foi feito, que é para a gente perceberem que faz e que a gente vai, vai, vai entrar. Portanto, quando nós okay. temos um móvel. Uh, para restaurar, vamos primeiro ter que fazer uma análise da situação e saber uhum. para saber o que é que vamos empregar, etc. Primeiro, ver se o móvel é encerado ou envernizado, porque como é que vemos o, restauro, como... o restauro é diferente, são produtos claro. diferentes na maior parte das vezes. Como é, que vemos? como é que vemos? É assim, pegas no móvel, numa parte que esteja escondida, okay. porque é para não fazer disparado. Sim, um disparado, e com um bocadinho de algodão molhas em álcool desnaturado, por exemplo, e fazes uma bolinha esfregas. Se o teu algodão, ou, ou um tecido, por exemplo, se algodão. É isto, está aqui, é? Pronto, se, ah, ok. se ele vier uh, escuro e ao mesmo tempo trouxe a vier com resíduos agarrados, é nitidamente cera. Se ele não fizer nada, vier, pode estar, se o móvel estiver muito sujo, o algodão não engana, vai acabar é por trazer um bocadinho muito de, de sujidade, okay. mas não traz a cor, nem traz aquela pasta, okay. portanto, se for, se se é for invernizado. invernizado, até podes fazer de outra maneira, com uma lixa fininha, com, com, com um hum. grãozinho, para assim, aí um sangue já dá, fazes também um pequeno, um, um pequeno um cantinho em que esfregas okay. e se a lixa ficar cheia de pastas, agarradas é cera. Se, se ela fizer pó, é porque é, é verniz. verniz. Okay. Porque às vezes a gente tem móveis muito antigos e não, não, não sabemos não identificar sabemos. o que é que lá está. Okay. Portanto, vamos é passar a cera. Como é que uma cera que esteja danificada, uma cera que esteja velha, tens um móvel encerado que está a precisar já de está cera? Muitos, muitos já, morsido, já está esmorescido, tens sempre a hipótese daquela cera, uh... cera líquida, a líquida para hidratar, a outra que eu usei, que eu é a cera de patinar? A cera sim, essa de antiquário. Esta. Pronto, esta cera dada em cima da cera que lá está, está o problema resolvido. Okay. o rapaz vai para aqui para não estar a atrapalhar, que é muito alto. É Mas alto. Uh, é a então, estou pegando pegar no desencerador, a cera líquida. Ah, desculpa, são iguais as embalagens. <risos> Pronto, então temos ou cera em pasta, ou cera líquida. Se o móvel estiver muito desidratado, como eu disse há pouco, damos primeiro a líquida uhum. e depois damos aquela. Mas, normalmente, é como isso. esta é uma cera que com o um movimento ela aquece e penetra bem, deve ser o suficiente Deve ser Só o suficiente. E pode Portanto, ser o suficiente para esta só? Não. Desta, normalmente, ah, okay. só, só hidrata. Uh, se o móvel for clarinho, Hidrata, puxas o luz, dá um brilhinho assim, mas fraquinho, okay. uh, fraquinho, pode ser isso que a pessoa pretende, não é? de qualquer maneira não dá aquele brilho da seda grossa, aquela camadinha uhum. boa que, que, a gente, não, que eu gosto assim, por acaso na seda. Okay. Bom, uh, agora se uma, eu tenho aqui uma peça que eu trouxe, que? Uh, onde a gente pode experimentar aqui algumas coisas. Uh, se o móvel tiver isto era é uma peça invernizada que eu faço amostras e, e estrago e volto a estragar então, e parte é etc, quando o móvel está danificado na cera e a gente precisa, de, a cera está feia, tem risco, etc, e a gente precisa de retirar a cera, mas simultaneamente não quer ter muito trabalho pra, pra voltar para voltar a atingir, ou que aquilo, que porque... tens aqui. Mais uma vez, as latas são iguais, <risos> vistas deste lado. Temos um, uh, um, um produto que é um restaurador, que uhum. é um produto líquido. E existe três cores, podes misturá-las se as cores de origem, okay. que é o clarinho, escuro e, umas encar e uma encarniçada. É, é, é são Exato. Podem-se misturar. O que, é que este, o que é que isto faz? Uhum. Isto arranca uh, a cera antiga uhum. e, simultaneamente, dilui a cera antiga. Tu depois limpas com, com, com um papel ou um pano okay. velho e, simultaneamente, ela atinge as fibras. Portanto, se tu escolheres o produto ideal e se a cera for desta tradicional, uhum. não estamos a falar de ceras modernas, estamos a falar de ceras antigas. Okay. Ela vai, simultaneamente, retirar a camada da cera e, simultaneamente, tingir sim, sim. e, portanto, a partir dali, tu depois podes trabalhar o móvel dando uma nova camada de cera. Ah, okay, isto é só Isto não é só dar este produto, isto é para restaurar, sim, e, digamos e, assim, o... o, a, o, base, o tom, a base, tom, a base, retira a cera velha okay. e fica, o móvel fica a respirar, porque isto vai ter... Nós aplicamos, depois de aplicar, vamos andando no trabalho e quando vimos que ela está a começar a secar, limpamos. Não, limpamos, não damos e aplicamos, nem deixamos secar. Okay. Portanto, vamos, controlar para ela não estar realmente muito seca, uh, de maneira a poder sair o resíduo atrás, estás a perceber? Okay. Uh, e se for preciso, podemos depois, Vimos que ainda tem bocados de cera, uh, podemos voltar a utilizar mais tarde. Uh, portanto, ela fica-te já preparada para tu dar a cera porque já uniformizou as tuas manchas uhum. todas. Okay. Portanto, este este uh, também funciona, se esta peça que está aqui fosse em verdiz velho, aqueles vernizes que falámos há pouco que não são dos modernos, mas, mas são aqueles que se riscavam ou... e não sei o quê se, utilizando esta, este, este produto uhum. uh, este, este não é, este já levou bondex como tu já viste uhum. uh, quando eu o apanhei do lixo ele já tinha bondex este bocadinho aqui já está restaurado e é para eu aplicar ali outra coisa okay. portanto, quando este é aplicado em cima de verniz velho além das ceras portanto, nas ceras, como já disse, uhum. tira e tinge nos vernizes antigos ele faz o, o, o trabalho de dar cor, restaurar o verniz e dissolvê-lo. O verniz okay. antigo, considerado antigo, tanto que no rótulo diz que não funciona em, em é, é vernizes menos de antigos 100. que 50 anos, okay. porque foi quando aquela geração de vernizes que ainda era feito com restos com goma lá, etc. Uhum. E, portanto, sim, sim. ele dilui, okay. fica, deixa o móvel lá, também na madeira e, e, e, e dá cor. Okay. E depois, a partir dali, podes acabar lo como quiseres, com o protetor, etc. Portanto, este, o restaurador de móveis encerados também dá para verniz velho, okay. Pronto. Ceras e os queimem-se seras ou, ou vernizes velhos. E depois então volta-se a aplicar, aplicar uma, uma cera, cera ou protetora ou verniz. Okay. No então, caso, desculpa, a falar de desencerar, como é que tu desenceras? No... Se quiseres ou vais falar disso mais à frente? Ia falar à frente, mas fala já. Não, <risos> não, se for preciso desencerá-lo todo. Sim, imagina que, que queres mudar a cor ou queres arrancar... Tens tudo. o desencerador. Ok. E aí eu queria dizer que os desenceradores, deixa-me lá ver é qual este. delas é, é esta. Os desenceradores que, um, que são utilizados para estas ceras são específicos. Ter atenção que não são os desenceradores de são... ceras acrílicas. Porque se utilizarem, ao contrário, um desencerador de, de, ou decapante de, cera, de ceras não. acrílicas para chão, faz uma pasta horrível nestes móveis que fica uma coisa horrorosa pois para é sair. Pior ainda para tirar. é pior okay. ainda portanto, comprar o desencerador e aí tiras a cera definitivamente e, e fica, e fica limpo. E como é que funciona? É, é, é aplicar? Eu não uso este, normalmente, o que eu usava era com palha é de aço, molho numa tigela, e depois vou passando em, em, em movimentos circulares e é, é, é limpar, é remover pronto. só a cera e Exato, a imagino que este será da mesma maneira, mas Sim. pronto, é um desencerador e de certeza que será... Sim, o sistema... é, que que se, o, sistema é o mesmo. Uh, além de, de... Portanto, para cera, parece que temos tudo, não é? Falámos de encerar, desencerar... Desencerar, uh... dar o... E dar a cera depois por cima. Sim. Pronto. Isto era restaurar um Sim. móvel de cera. cera com danos, em que a gente precisa mesmo de, de tirar a cera. Ou aquele okay. o, o, o, o trabalho, ou então... Só com a, a, a tal, com restaurador. O tal restaurador. Verniz. Okay. Se o verniz tiver danos pequenos, uh, portanto o verniz está feio, está tá, tá, desenchavido, está não sei o quê. Ah, outra a outra lata que está aqui, é, dá okay. para abrir? Ou tens aí? Não, dá, dá para abrir. Tens já uma aberta? Não. Ah, pois não tem. Ah, pois. Aí. Ah, pois. Uh. Portanto, imaginando que a gente tem um verniz que está a precisar de ser renovado, só... que é que um verniz precisar ser renovado? É baço, baço, riscado? Tem alguns risquinhos superficiais, okay. está mesmo com um ar de, de envelhecido ou pelo menos de, de, de descuidarmos, não é? Okay. Portanto, isto é uma, um, um produto que dá para fazer como se fosse aplicado com verniz de boneca. Portanto, ele utiliza-se esfregando. É como a polir ao mesmo tempo. E exatamente. Ele dá. É preciso uns bons bracinhos para isso. É preciso, eu também tenho. Estou a trabalhar <risos> a uma velocidade grande, mas pronto, imagina. Portanto, isto okay. não é um líquido, isto é uma. Um, fica aqui uma película. É um polimento, que digamos assim. Faz uma espécie de um polimento e deixa uh, simultaneamente o brilho, não é? Okay. E seca. Isto seca muito rápido. Okay. Portanto, da maneira de dar brilho a um verniz que está já, coitadinho, a caída tripeça, muito triste. E, portanto, este, portanto, ele dá sempre brilho, dá se sempre o nosso brilho. móvel for baço... Se o teu móvel de verniz bem. for baço, for verniz mate, fica ali uma ótima mancha, muito brilhante. Ok, <risos> não, então é isso que nós é, queremos. Ou, fica, ou tanto, só dá... o todo só e... para móveis invernizados com brilho, eu é? faço fazes nele todo, exato. Só móveis okay. invernizados com brilho. Ah, então estás a dizer nele todo porque tu podes aplicar só na zona que está... Tu podes até ter um móvel encerado e, de, e querer dar-lhe o aspecto de verniz. E, portanto, fun isto funciona em cima de cera. Ah, é? Dás-lhe, à okay. dás mesma, com um bocado de energia uhum. e o móvel fica-te muito mais brilhante. Ok. Está ah, bem. E podes, é isso que tava, podes fazer numa zona pontual? Imagina que só tenho aqui um bocadinho Sim. que está arroçado. De passar o braço, por exemplo, uma secretária, estar ali. aquele que Sim, tentava, depois, que depois possa vais batendo, aplicas ali? ali mais com maior intensidade e depois vais não... batendo mais para não ficar ali Só uma aquela zona mancha. muito brilhante e a outra parte meia base okay. Pronto. Isto é como se corrige normalmente um verniz não. que não está muito estragado. A partir daqui tu fizeste uh, isto tudo, mas não chega. Mas não chega. <risos> e agora Porque isso é o teu real. móvel Estávamos estava arriscado, tem, tem, tem bichos, tem, tem pernas partidas, tem não sei o okay. que. É uma desgraça, não é? Okay. Portanto, então vamos, vamos, vamos para, para, para os peiros pesados. Vamos para os pesos pesados. Então vamos começar pelas manchas. E então nas manchas a gente tem a hipótese de quando a, onde é que está o, o, o. das manchas. A gente tem a hipótese, se for mancha uh, uh, que está da própria, própria madeira, mas que está abaixo do verniz, que é o caso, por exemplo, como temos aqui o caso de, das, das manchas de Cobos, uhum. estes produtos neste caso. Dás ou com uma, um pano uh, levezinho ou dás com uma palha daço muito fininha, ou de levezinho, uhum. e ele vai penetrando, okay. sempre. Se, se tu fizeres em movimento circular, porque é uma zona redonda, tenta não carregar muito e a seguir desbates logo no sentido do veio da madeira. Okay. Mas se fizermos num cantinho, temos que fazer no, no tampo todo, porque ele ali vai ficar mais saturado, mais e, e, e portanto, vai tirar uhum. as manchas, mas vai-se notar que aquele bocado está trabalhado e o resto não. Okay. portanto para, para... manchas, muito... Muito marcadas, não é? De um copo, por exemplo, faz mesmo ali uma rodinha Exatamente. mais clara. Exatamente. E não okay. só. o tipo de manchas. Às vezes a malta tornou assim um copo mesmo para ir a fora e esqueceu. Ficar... Ou isso, okay. Além destas manchas, há as manchas escuras. Okay. E as, nas manchas escuras uh, há o aclarador que, estou a vê de costas, é este. <risos> Exato. Que, é claro, a parte, por exemplo, imagina que tu fizeste uma... uma tiraste o uma cera, tiraste-te lixaste, etc. Chegou uma altura em que a, a própria madeira tem, tem... A mancha não é tem, só no acabamento, é mesmo na madeira? É mesmo na madeira e está. Uma zona vezes. mais escurita, até mais clara, que depois, quando levar o acabamento por cima, fica feio. Portanto, podes sempre acelerar a zona que está mais, mais escura está, com o acelerador e, tanto com atenção, porque não é por o acelerador e, ir e ir embora. embora. É ficar atento à reação que o acelerador faz com aquele tipo de mancha com a, com a profundidade da mancha, etc, portanto, faz-se uma experiência para ver quanto tempo é que uh, uhum. a mancha vai desaparecer e, e tentar que não fique, se a mancha tem contornos nítidos, uh, tentar esbater, uh, não deixe, não, por exemplo, não fazer uma, uma coisa muito contrária ao veio da madeira, e muito redonda, por exemplo, uhum. porque depois vai ficar, vê-se ali uma, uma, uma mancha que não é do filme, não tem a mesma continuidade, portanto, okay. tentar sempre seguir, eu uso muitas escovas de dentes antigas. As velhas, okay. e para, para tentar pôr neste tipo de manchas uhum. uh, e seguir o veio da madeira. E, okay. Mas estou sempre atenta, não me vou embora e deixo ficar isto a trabalhar. Okay. Eu, uh, eu, cada, cada aclarador tem o seu tempo de atuação, este aqui, diz 10 minutos. Deixa-me só mostrar aqui bem para. para a Portanto, isto, este produto, se nós. Não me Bom, se nós tirarmos o verniz, tirarmos a série afinal a mancha não está em nenhum desses. Uh, Vamos estar no acabamento, não estava nos acabamentos. É o aclarador, o aclarador que ele é penetra na fibra da madeira. E vamos e vai trabalhar ali naquela zona, não vamos andar a Exatamente. alimentar com muita calma. Vamos dentro. trabalhar okay. aquela mancha, propriamente. Aquela zona. Bom, agora vamos okay. falar dos bichos, Eu dos, dos insetos. Se, se, se, entretanto, o, o, o, o móvel estiver picado e, e a gente notar que o bicho está vivo porque tem serradura, tem que matar o bicho e, portanto, há vários produtos no mercado De que para... é que nós sabemos que o bicho está vivo? Ouvimos o... Normalmente, opa, há uns que se ouvem, então, Ou -se nas, bem, nas noites é? secas, nas noites sem barulho, mas o bicho não está vivo, o bicho hiberna e, como o bicho hiberna, Há alturas em que ele está calado e, portanto, okay. então, pensamos não não tem bicho, ele não, está a dormir. Mas está não. a dormir, não, okay. exato, e, portanto, esse, nessa situação, a gente, é por isso é que normalmente o período de incubação destes bichos é 21 dias uhum. e, normalmente, para, por uma segurança, muitos destes, xilo, destes produtos com, para os xilófagos são para uma utilização de uma vez só, Sim. mas os por profissionais segurança. que vão à nossa casa com aquelas máquinas dizem que duas nossa. vezes é que é. Pois... qualquer maneira, a maneira de dar, ou fazes pincelando, ou fazes por injeção nos buracos, e sendo assim também não precisas de injetar todos os buracos, fazes uma, uma rede de 10 em 10 cm para, okay. para que o líquido. Porque ele depois entranha. E, entranha, e é estes, estes têm até um, um cá em cima. Uma, ah, depois ter um. Tem uma bichazita com, para a gente aplicar entran. no buraquinho. Por acaso este, este eu não trouxe, tem, mas, estar... mas, mas, mas tem. Mas, ah, mas este produto então. Depois, imagina, o tenho um móvel envernizado, eu não posso aplicar isto em cima do verniz. Isto não vai fazer nada, tem que não, ser madeira se, crua. Não, se tiveres, sei lá, tens uma, um rádio antigo uh, e, tá, e tá, tem tá buraquinhos num determinado sítio, portanto, tu podes eventualmente tentar, mas pouquinhos, tu podes eventualmente com este, com, com um a bichinha, spray. tentar nananã, depois de vários dias, uhum. uh, veres que não há, até retocar os buraquinhos, uh, depois com as massas que a gente vai falar, e, portanto, mas é diferente se for um móvel que está todo minado. Isso não há, não, não, tens que mesmo tirar o verniz todo e okay. tens que o tratar mesmo, porque ele tem que ser pintado com então, o próprio líquido caso, para imunizar. Exatamente, é mesmo encharcado. o acabamento. E, e, e quando ele está a trabalhar, pode, o produto está a trabalhar, podes envolvê-lo naquele filme, naqueles filmes ah, transparentes, no plástico é e filme. plástico, plástico. Para, para que ele não evapore tão rápido e para ele uh, ser mais forte durante mais dias. Depois de seco, então aí podes trabalhá-lo, mas à partida eu faria duas Duas, duas aplicações. aplicações. 21 e 21 dias passados eu voltava a fazer. Ok. À partida. Mas pronto. Para este ter é... a certeza que. Para ter a certeza, a porque tudo... há uns que estão. No, nos que estiverem no ovo, ovo, se não lhes tocar o líquido, só os vapores, eles não, não, não passam através da, da queratina do ovo e o bicho não morre. E quando acorda, vai fazer o caminho para o outro pois lado. Já envernizámos o um móvel e, entretanto, ele vai acorda, fazer buracos vai... do outro lado. E vai fazer buracos para o outro lado. Pronto, além disto, okay. temos agora os rasgos. Portanto, o que é que a gente tem aqui? Ah, mas já falámos das, das manchas, dos insetos. Há um outro produto que tu tens aqui que é um, um o endurecedor. Uh, endurecedor. Exatamente. O endurecedor serve para madeiras que estão porosas e, fr e frágeis. E, portanto, ele é um líquido que entra, penetra na madeira e cristaliza lá dentro e fortalece portanto, imagina que É como se fosse tinhas... uma resina. É como se fosse uma resina, exato. E, portanto, ele vai encorpar incorpor... vai a madeira, porque ela pode, algumas Sim, vezes, partem-se... O muito danifica se... muita fica, madeira, desfarela mesmo. Quando nós pegamos na peça, exato. ela desfaz. E a madeira antiga este também, que... às vezes, já está tão antiga que até... Já é tão velhinha que já... Troca. Isto é um produto que aplica-se, ele penetra em profundidade. Também pode ser com uma, uma, com uma seringa, uma também seringa. se pode dar uma injeta delas lá para dentro. Portanto, isto depois, quando seca, fica transparente. Uh, e o que acontece é que ele vai endurecer e tudo o que estava vazio fica preenchido e, portanto, a peça fica mais fortalecida. Fica mais robusta. Sim, estruturalmente é mais robusta. Exatamente. Temos Agora, tempo, Isabel? Como? Te cinco, Não, um, temos os dois... covo. Faltam minutos. Não, estou tempo. Não te preocupes. <risos> Não te preocupes. Uh, vou falar dos mais um... fáceis, agora vamos falar a uh, uma coisa que a gente não falou ainda, foi como é que retira o, o, o verniz. Ah, exatamente. O retirar do verniz, se a pessoa, já falámos do retirar da cera, do desencerador, do retirar do verniz. O retirar do verniz tens, é, várias, tens várias as hipóteses manuais, que é raspa aqui, especialmente raspa os vernizes ali. antigos. Eu, eu, são fáceis de raspar? São fáceis de raspar. Quebram muito fácil. E quanto mais não seja a primeira, a, a, a parte principal vai de raspador, que é mais uhum. fácil, depois aspira-se e pronto. Mas tens sempre a hipótese, a do decapante e a da lixa, Sim. não é? Ok. A da lixa, como todos já sabem, quem lida com a robes, lixa, há várias gramagens de lixa. Portanto, quanto, Existem, maior... quanto maior o número, não, quanto mais pequeno o número, maior a gramagem, é. mais grossa, não é? Portanto, quanto mais alto o número, mais fina tu sabes, por tu sabes porque é que a numeração, a razão por é é, que explica a numeração? Deve ter a ver com os grãozinhos, não? Que também da de... é, é, é aquilo é uma medida por, por centímetro quadrado, a quantidade de grãos. Okay. Portanto, quantos é que cabem num centímetro deste tamanho? 80, é, okay. A gramagem é 80. Se forem grãos muito fininhos, consegues lá meter 150 200, 400. Okay. É na mesma, na mesmo espaço. Okay. É mais Isso. fácil de fixar assim. Porque às vezes a gente baralha, acha que sim, é o contrário, sim, sim. só quando vai a palpar é que vê. É que percebe. Portanto, além disso, também temos, a, a, além do, do, do, um, do da lixagem, da lixa. temos uh, o decapante vou -vo guardar para o fim. Também temos a hipótese de, depois de dar o decapante, que da maneira que eu já vou dizer, vamos, podemos nas, nas zonas redondas e com, com, podemos utilizar sim, estas esta escovinhas. móvel muito trabalhado. Trabalhado, isso ajuda. Uh, okay. uh, e pronto, e agora vamos falar dos decapantes. Ora, decapante, onde é que está o decapante? Tal, decapante. Eu, eu decapante. Eu a Estou a lá até um bocadinho. pronto. Uh, como é que isto funciona? O decapante é um derretedor de, de, de tintas de tinta. e de lacas, porque se a coisa, se a peça tiver muito, uma tinta lacada grossa ou um verniz grosso, é pá, está a lixar nunca mais saímos ali. que mais saímos ali, portanto, o decapante é, agora há decapantes Consegues mais ou menos, uh, uh, mais ou menos menos agressivos, mas antigamente eram muito agressivos. Não se esquece de usar luvas, não se esquecer de máscara. Um aventalinho também dá jeito, porque okay. a roupa também não gosta. Uh, é e, e, e, e, e, e possível em gel, porque nas, nas superfícies verticais é muito mais fácil e dele não, não pingar. Não é? Okay. Como é que se aplica o decapante? O decapante.. Uh, Usa-se em cima da, das, das ditas madeiras Tintas que ou... estão rachadas, que estão estaladas, etc. Uh, Pinta-se com uma trincha. Uh, normalmente até que é utilizo fosse... uma trincha dessas de nylon. nylon destas, Sim. É? Destas de nylon. Uh, e espera-se. Agora, espera-se, agora nem espera todas as coisas têm o mesmo tempo. Aqui diz sempre, todos 15, os. 15, 20 minutos. Conforme o decapante é tem prazo. E o prazo, o mesmo decapante, para, na tua casa, podes usá-lo com 10 minutos ou com 30, porque depende da espessura uhum. e do produto. Pois. Portanto, a pessoa não pode pintar o móvel todo com o decapante e ir almoçar. E dar uma volta e depois esperar que aquilo... Porque, primeiro, okay. ele faz o trabalho no seu tempo, específico para aquela situação, uhum. e depois volta a secar. E depois, e quando depois a pessoa é... vem, tem que tirar de decapar o próprio decapante com a tinta que ela estava. Portanto, okay. O decapante Como é que é um, nós vemos. Faz uma uh, experiência num quadradinho okay. e vês o tempo que aquilo começa que ele, a fazer bolhas, explode, o que é que acontece? Não, ele, ele enruga, ele uh, enruga, ele a enruga a tinta, a tinta e amolece. E tu depois vais com uma espátulazinha. Portanto, quando ela ficar mole, tens que tirar logo. Quando né? ela não fica ficar... mole, exato, e tiras e depois para um papel velho uh, uh, para o lixo. Uhum. Portanto, e, ele, e vais rentar a madeira sem danificar. Eu costumo sempre lixar os bicos das espátulas num esmerilo que é riscar. para não ter é bicos. Porque normalmente esta parte uhum. às vezes no entusiasmo arrisca. Então, podes usar o raspador, que é mesmo para isso. Pronto. Não? Tem mais, Sim. Tem mais curva. Portanto, é mais é, curto. Portanto, o, o decapante é ótimo essencialmente para coisas que, que dão muito trabalho a lixar e que são mais grossas. Ok, mas, mas, mas é é realmente... que depois do decapante ainda se passa lixa, que ele não tira completamente. Agora, depois de tirar o decapante, eu normalmente, este por exemplo, e esta marca é, sai com água, depois uhum. limpas o móvel, ah, tens te que lavar o móvel, tens que neutralizar o trabalho. Há um bocadinho esqueci-me de dizer no desencerador. Quando nós utilizamos o desencerador, no fim de ter desencerado, nós temos que neutralizar o trabalho dos, do, da, da, dos produtos feito do produto. Exato. Portanto, tu vais ter que limpar uh, o móvel depois novamente, no caso do desencerador utiliza normalmente álcool e neste uhum. caso, este por acaso é com água, okay. mas há uns que é com outros produtos, com diluentes e não sei o quê, portanto, seguir sempre o que está na no Depois de, de limpar, passar sempre lado, Sim. com água, lavar o todo com água. Sim, senhor. E também há a pistola de ar-quente, que ah. também ajuda. Obrigada. <risos> a pistola... também ajuda. Fiz Bom, tanta questão a, e a, que eu esqueci-me dela. Tens a lixa elétrica, mas <risos> os nossos clientes já Não, Não, A pistola de ar-quente não é um secador, né? que isto faz uma temperatura... Sim, não é para secar não um é um para controle, o Não é para substituir o secador se é -se a variar, porque isto queima mesmo. É preciso usar... <risos> Isto pode ser utilizado, por exemplo, naquelas portas portas antigas grossas, Lanchadas, com 5 camadas de tinta, tinta um montes de verniz há uma data de tempo, isto, no fundo, faz uma temperatura que amolece. E, portanto, também temos que ter cuidado para não aproximar muito, porque senão depois também queima. Portanto, Mas temos que ter cuidado fogo, para okay. manter, uma manter uma distância, também tem que estudar por experiência para o produto que temos. E depois com mesma com a espátula, a gente ou com o raspador a gente retira uh, o restos é, é preciso ter muito cuidado com os vapores que, que saem da tinta. Não ah, usar pois. máscara. Eu nunca, nunca, nunca usei tintas Eu dessas. Já usei Eu uso isto é para muito... um montes de coisas, até para é secar isso? rapidamente os móveis para me despachar. Sim, <risos> sim. sim, nós também fazemos essa batata de vez em quando. Mas realmente nunca, nunca me aconteceu estar a fazer com uma tinta que.. que... Pronto, mas aquela era outra ah, hipótese, sim é senhor. Agradável. Mais. Uh, pronto, agora vamos aos Os riscos, buraquinhos. aos buraquinhos e não sei mais o quê. Ai, deixa-me... Então vá. Está a para aí alguma coisa para a gente responder, é? Posso fazer uma pergunta antes disso? Podes? Eu... O tempo... Uh, eu tô, eu é que... Te... Vocês é que podem um estar... O senhor que me pergunta. Diz que já utilizou essa, essa lata da Xilazel. É apenas para utilizar em madeira velha? Qual o melhor produto para enriquecer uma madeira nova? Uh, para endurecer este, uma é madeira nova? É ah, nova? Enriquecer em que sentido, Pedro? Consegue nos dizer? Porque se for, a madeira pode ser... Há, há resinas para isso, mas não... Sim, mas senhora, não, eu, depois, aliás, os, até há acabamentos que são tão que resistentes são, que enriquecem a madeira. Há agora, a, agora... A, a cola branca, por exemplo, também ajuda a enriquecer. De sim não sei a... produtos bem arriscados tirando os endurecedores mas nós vamos ver eu não sei responder a isso Madeira nova normalmente não bom hum, sim. agora se, se temos aqui o problema dos buracos e das, dos danos sim. estruturais que podem acontecer estar na madeira depois da de gente ter feito chegada à, à, à madeira mesmo Mas agora os é, buraquinhos preciso, do é preciso é tem as, as pancadas etc. os buraquinhos do caroço partindo do princípio que os lados não estão nós temos os betumes pode, pode pode podemos preencher com as massinhas os betumes para uhum. preencher madeira aqui, uh, esta esta cola que está aqui uma aberta que se vai vai ensaiar para mostrar esta é uma cola que Cola Ela chama-se massa, mas é uma cola, Isso é, uma é. uma massa mastico. e uma cola. Ela tem de... Ela... Nós em Portugal é massa e cola. temos É uma massa que cola. Ok. Uh, uh, nós temos uh, em Portugal começámos a chamar mástica, é a tal cena da estrangeirismos. De... Exato, estava aqui um bocadinho a estragar é a uma... É uma massa que nós ah, podemos usar aqui o teu, o teu, a tua bancada. Ah, <risos> bom, tá bom, conclusão. Esta massa traz, uh, vem aqui dentro. Embaixo vem a resina, colorida. E em cima vem o endurecedor. Portanto, esta peça que está aqui de plástico, que já tenho aqui a minha estragada, é a que, a, onde a gente vai fazer a mistura. Desculpa, estava a dizer para. para, para... Te porque temos tempo. Ok. Mais... Obrigada. <risos> aqui nos de não temos. Bom. Quando for para uh, acabar, eu digo: Pronto, já chegas, Abel. Ok, ok. Então portanto, vá. Portanto, nós temos embaixo uma, uma resina. Uma resina. Onde é que, que está é aquele calorida. pauzinho que eu trouxe? Uh, está aqui. Está aí. Que normalmente, porque a lata está parada na posição horizontal, traz mais resina em cima tem e a outra. Tem que se mexer. bem. Portanto, ela tem este aspecto. Tem mal. <risos> Há quem goste deste cheiro. Eu gosto. Pronto. No meu caso. Uh, ela tem este aspecto depois de misturada. Ok. E uh, para preparar... não se pode fazer muita quantidade porque ela seca muito rápido, muito rápido e endurece muito rápido. E, portanto, isto é mais ou menos é uma medida, a medida disto: é uma colher de café para um, é uma, colher, uma colher de sobremesa para não, um grão não. de café de, de, de um endurecedor. Então, lá, vê se este ainda está bom. Posso pôr aqui? Posso pôr aqui? Sim. Tá, vamos então, espero que este esteja bom. Eu vou tapar isto. Não. Vamos pôr outro. Este já está. Vais uh. tapar? bota te assim tanto o, o cheiro. São muito cheiros, e cheiros. E aqui há é um grão. Grande... Uma gotinha. Eu, eu, este endurce também já, já, já fez muitos quilómetros, sabes? E... Pois. <risos> Bom, okay. um, é, normalmente é uma, uma quantidade, é uma, uma colher de sobremesa da resina e um grão de café de um endurecedor. Isso é o que vai acelerar as Agora, Exato. A eu quando quero, muita rapidez, porque quero. Questes uh, baixar de pressa, não eu... pressa. Que é o caso. Um mais, mais um bocadinho de endurecedor. Mas, mas isso vai secar bem rápido. Vai tão rápido que não vai dar tempo a trabalhar. mas <risos> <Exato>. <risos> Mas aqui também... Porque depende do, se... do trabalho. Se for uma coisa grande, convém... É, aqui o, que se pretende, a... aqui o que se pretende é que realmente seja rápido para se ver a mudança. Ora, aquela tabuita que eu trouxe, está aqui. Certo. Aqui já temos uma, uma, um bocado que está seco. E ela fica bem dura. Fica dura, dura, dura. E não ela, serve, ser ela cola. Ali e preenche, okay. e eu vou aplicar este bocado. Uh, aqui Está aqui um buraquinho pequenino, mas a gente vai aplicar. Pronto, isto é um, foi um exagero de cola, mas pronto. E, este, e com uma espátulazinha ficava melhor, mas também... Mas aqui... Não vou estragar a espátula, porque isto fica agarrado às é. Bom, o que é que acontece com esta pasta? Ela enrijece muito rápido, e, e como ela cola, como estão a ver, eu tinha colado aqui um bocado deste pauzinho, há bocado. Hum. Um, pode ser ela pode a... servir, por exemplo, uma perna de uma cadeira que está partida uh, e que nós vamos fazer, vamos uh, introduzir no máximo de um lado e do outro as do, a, a massa. Depois agarramos com, da maneira que pudermos fixamos uhum. e depois ah, ela, o que sobrar, nós vamos ter que cortar. Agora eu vou-vos mostrar a rigidez. Nesta parte que já está seca, se eu quisesse lixar isto agora, lixo, a, minha, a minha lixa máquina. ficava toda rasgada. A minha sugestão é que quando a massa começa a ficar rija, que fica, está naquela fase tipo um plástico macio, uhum. eu normalmente com um X-ato tiro Acertas. logo as partes, as as partes, partes bicudas, mais. porque okay. depois é muito difícil trabalhar de tão rija que ela é. Ok, então aconselhas mais para uma. Para fixar uma peça que está solta? Eu ou... uso isto para tudo, quase. Para... Primeiro porque é por muito exemplo... rápida. Agora, para uma um trabalho... Para um... buraquim, de coisinhas, é, isso é uso, uso de normalmente de a massa de madeira ou os botões. Agora, para quando isso. é uma coisa que precisa de preenchimento, de simultaneamente de com ar, ou força, eu utilizo isto. Porque isto okay. é, é realmente um... Uh, e depois dá para furar, dá para meteres aqui parafusos. Exatamente. Trabalhas com o buraquim, fazes um buraco lindíssimo aqui. Uh, e lixas, quer dizer, mas para lixar não podes deixar este mas excesso tão grande de... verdade, do trabalho depois. Para prender uma dobradiça que está Prendeu. solta, ou para voltar a fazer uma fixação com um parafuso. Exato. Tem que ser uma massa destas que aguente... Uma, uma, uma dobradiça que arrancou um bocado à, à, à porta. E, trouxe, uhum. e a porta caiu e ficou um bocado de madeira agarrado à dobradiça. Nós okay. podemos refazer o um de... espaço todo com aquela massa, acertar. Eu uso muito aquela, aquele mini berbequinho Dremel Dremel, que... uhum que eu adoro e faço tudo, com, com faço a maior parte das coisas que trabalho com berbequinho de minúcia são com isso. Podes trabalhar consigo, e fazer a caixinha. Tens aqui? Não. Trouxeste, foi o rato. Ah, está aqui. Trouxe... Ah, trouxe... ah. Hum, aqui é para mim este, é, o meu está velho. <risos> ah, uh, exatamente, sim, então. com isto, com as pecinhas todas que estão cá dentro, a gente pode fazer isto podes fazer tudo a nível de um cobre. Se faltar um bocadinho numa uma peça, por exemplo, se for um trabalhado, se faltar uma pecinha, podemos encher com esta massa, exatamente e depois com a Dremel, com muita desenhas, marcas e faz a... fazes a escultura. Exatamente. Sim, senhora. Temos okay. dois minutos. Ai, bom, dois minutos, ah, dois minutos é bom. Deixa-me só para a máquina aqui para se ver melhor. Esta? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Pronto. Dentro do lixar, há bocadinho não falámos, tá. mas a gente pode usar, além da, do bracinho e sim, da lixa, pode podemos usar. criaram as lixadeiras elétricas, Deixa eu aqui. Uh, uh, é. O rato também, o mouse também é muito simpático é, para as senhoras trabalharem coisas mais é, minuciosas. Muito mais fácil, e sim. pronto, e agora okay. só vamos falar daquelas pequenas desgraças, que é, por exemplo, um risquinho que está, uh, só mesmo o risquinho que passou ali e a um gente com passou, uma candida. Passou unhaca, pronto. Com uma vamos pequena... corrigir. Podemos corrigir só com a caneta, é isso? Com uma canetita faz-se, passa-se a canetita e depois passas o dedo para limpar. Está bem? Ok. E com, com esta cera, que é uma cera que por aquecimento. Uh, uh, a cera será para coisas mais. A cera, por exemplo, um rasgo no verniz, tu escolhes a cor do verniz Portanto, uh, para uma, uma fissura, por exemplo. Uma fissura, numa zona envernizada. Uh, escolhes, a, faz, acertas com duas barras destas a cor igual, uhum. esfregas no sítio ou então amoleces com o secador e passas com uma espátula. E quando okay. ela arrefece, passas uma flanela, tudo o que está fora desse rasgo vai agarrado ao pano e nem subir. Ah, ok. Portanto, isto é perfeito. E se nós não pudermos mexer no acabamento, já se às vezes é só um lindo, risco é no, no, no, num tampo, só um risco de ficar ali okay. a olhar para a gente e a gente olhar para ele. E isso é, é As é servem para resolver tudo. Ok. Mas ah, acho é que a gente falou tudo. Eu acho é assim, nós conseguimos seguir o nosso plano, falámos tudo. Não falámos da cola branca, mas a cola branca já toda a gente sabe. Toda a, a gente essa. sabe, é para colar peças para de madeira. Para forçar a madeira, pronto. Para colar folha de madeira. Ok. Pronto, olha, eu olha, espero que. Posso só responder? Se houverem uns... perguntas, eu depois posso responder por e-mail, se quiserem. Há um... Há um senhor que está a perguntar como é que se tiram as manchas escuras. A... Ah, uma, senhora, uma senhora, Maria causadas pela pela água, pela umidade, uma mancha escura. Ganhou fundo lá embaixo baixo, uma mancha escura, de, de, de baixo do verniz ou por cima do um verniz? ou na madeira. É debaixo do verniz, não é? Deixa-me ver se Bom. eu aprendi, peraí. Portanto, se for debaixo do verniz... Uma mancha daria, escura, para, assim, daria. para debaixo do verniz? Se for uma mancha escura que estiver debaixo do verniz, é preciso arrancar... Que não, não dá para tirar uma mancha Quando, escura não. que está por baixo da madeira agora se a madeira tiver só se... porque se for fungo mesmo que se desenvolveu é. debaixo da tens, madeira é preciso remover o acabamento, o acabamento. Uma, e depois uma tratar mancha a mancha branquinha normalmente é, é, Podes, é à a superfície exatamente isso com o restaurador a gente ela vai penetrando com e o vai saturando conseguimos corrigir agora se for preta negra não. normalmente já é está por baixo do, do acabamento E acontece muitas vezes a umidade entra no verniz e o verniz fica a tapar mas mas, mas, o, mas ela de está fundo lá, para lá para dentro. Mas é isso. Ok. Obrigada, é Isabel. Assim, há mais é perguntas. Há aqui muitas fazer. perguntas, mas nós respondemos no final. Já sabem que nós uh, acabamos sempre Sim, a responder se a todas. Eu fazer as questões. Estou um pouquinho, que fizemos muito, Isabel. Muito obrigada. High five, dá-me uma olhada. Ok. Muito obrigada a todos por, uh, por terem estado connosco mais uma vez. Já sabem que este é o um, um último workshop desta temporada, porque vamos voltar em setembro. Portanto, fiquem atentos um, ao Facebook, ao nosso site. Há uh, de aparecer novidades em breve, portanto, duas férias. Façam muitos projetos depois terem coisas para nos contar. E até setembro, até